Olá! Começa agora o moído da redação desta quinta-feira. O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, rebateu as críticas do vereador Léo Bezerra. Luciano assegurou que continua em dedicação exclusiva à gestão municipal, mas que há tempo e espaço para atuar na candidatura do irmão, Lucélio Cartacho, candidato ao governo do Estado. Já o prefeito de Alagoinha, Jeová José, renunciou ao cargo por problemas de saúde. Segundo Jeová, o afastamento foi recomendado pelo médico da família. Com a renúncia, quem assume o cargo é a vice-prefeita Maria Rodrigues. E o deputado estadual Ranieri Paulino revelou que mudanças poderão ocorrer na composição assinada na chapa do MDB. Segundo o parlamentar, outros nomes ainda podem aparecer na aliança, já que o prazo final para a homologação das chapas é dia 15 de agosto. Estes foram os destaques de hoje. Para mais informações, acesse blogdogordinho.com.br. Até mais!